Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filho? Um, dois, três. Ai, oh, é o primeiro cabelinho do Luiz. Oi, gente, eu sou a Tata e hoje eu vim cortar pela primeira vez com vocês o cabelo do meu neném. Confesso que eu tô um pouco ansiosa, um pouco nervosa pra esse momento. Vou cortar tudo na tesourinha, nada de maquininha. deixei separada aqui a cadeirinha, ó. Trouxe uma cadeirinha aqui pro estúdio para voltar, é, ele assim, mais em pézinho, enfim, vou mostrando tudo para vocês. Opa, caramba, brinco, tudo bom, linda? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu corto meu próprio cabelo em casa, já sou um pouco agoniada com o salão. Tem vários vídeos lá no meu Instagram, se ainda não me segue, procura lá. Inclusive, na última vez, eu tava o cabelo, até na bunda da gestação, peguei e cortei o cabelo Chanel sozinha em casa. Uma coisa, eu não sou especialista, porém, me saio muito bem obrigada. Então eu queria é, levar essa tradução adiante com o Lui, pelo menos agora no início. Então é isso, vou cortando, vou mostrando pra vocês como é que eu faço. Dei uma estudadinha aqui no YouTube pra ver algumas técnicas. Não achei nenhum vídeo de uma mãe cortando o cabelo do próprio bebê. Então pensei... Acho que vai ser legal. Eu não devo ser a única mãe que tá precisando do vídeo, assim, mostrando, ensinando. Enfim, vai ser um mix de tudo, tá? Vai ser uma troca ali de informação. Pra isso, eu separei uma tesourinha de cortar cabelo mesmo, tá? Não vou arriscar com uma tesoura de cortar papel. E um pentinho. E componentes extras. Uma aguinha pra molhar, pra borrifar. E eu peguei um pijaminha de cetim pra fingir que é uma capa de salão, sabe assim? Pra botar nele pra não ficar grudando. Você tá fazendo bagunça com a tua avó, é? Oi, pessoal. Tô pronto para cortar o cabelo. Bora lá. Mas antes, olha esse look. Pronto, filho. Vamos cortar teu cabelo? Isso aqui é um espelhinho, gente. Eu tô vendo ele aqui. Olha essa pra ela. Ó, tem o um cabelo do Luiz Tá assim. papai tá gravando na sala do lado. Deve estar tá aparecendo umas vozes, né, filho? Você tá fazendo bagunça de salão, será que a gente consegue? Bonito! Labirão. o salão da mamãe Tata! E aí? Funciona? Não. Então tá, então vamos lá. No vídeo que eu vi, primeiro eu borrifava, aí dividia o cabelo aqui, a parte lateral e a parte do meio. Por quê? Porque criança não dá pra fazer muita coisa, né? Então eu vou olhar o cabelo junto e... Aí tira ele no salão. Olha a vovó do salão, Ó, oh, fica a dica pra quem for cortar o cab primeiro cabelinho que nem eu. Ó. Peguei um elastiquinho, tá vendo? E vou prender pra guardar, né? Primeiro cabelinho! Ai, filho, não acredito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. deixa a mãe fazendo, vovó, aguarda, vovó Guarda pra nós ó, o que que eu vi? aí tu usa o da frente de guia pra ir cortando os próximos gente, assim, ó vem? ele vai sendo guia, entendeu? ele vai sendo vai guia e cadê a mãe? cadê a mãe, mamãe? agora um pouquinho mais pra trás Assim na horizontal, né, gente? Com o dedo assim, ó. Depois eu vou fazer com o dedo assim de frente, tá? Enfim, ó, agora assim, ó, de ladinho, tá, gente? De ladinho, tipo um caninho agora. Gente, lembrando que eu sei que muita gente vai comentar: ah, é só deixar o menino dormir, e aí faz com ele dormindo, que é mais fácil", mas eu sigo aquela teoria de que eu não quero ensinar meu filho a cortar unha, a cortar cabelo com ele dormindo, porque eu não quero acostumar ele que as pessoas podem mexer nele, entendeu? Podem mexer no corpinho dele enquanto ele estiver dormindo. Eu quero que ele aprenda que correto é, ele tá acordado e ele cedendo essa permissão pra mim, né? Ele deixando. Ele tem que entender que na vida a gente precisa cortar cabelo, a gente precisa cortar unha. Então é isso, tá? Né, filho? Ninguém pode mexer no corpinho do Luiz. sem a permissão do Luiz. E na vida a gente tem que fazer essas coisas e ele vai tá acostumar desde pequeninho, né, meu amor? Olha que chique essa mamãe. Olha a minha ideia. Eu botei nessa cadeira, nessa cadeirinha móvel, uma cadeirinha de escritório assim, ó, que gira. Tá sendo bem útil, tá? Lado agora, igual desse lado. Se tudo der errado, já não tá mais caindo o olho, viu, filho? Ai, meu Deus, olha essa mexinha! Eu não aguento, eu quero guardar todas as mexinhas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o cabelinho dele assim, ó, com mais ou menos um dedinho e vou passar pela cabeça toda. Agora eu tô fazendo o contorninho da cabeça. Tô cortando curtinho assim a todo ao redor. Olha que um padre. Filho. Filho, ó. Tá Agora a mamãe vai quentinha aqui. Gente, eu já volto. O cabelinho dele sequinho, tá bom? Vou fazer um vídeo daqui a pouco, talvez amanhã, né, filho? Para não irritar muito ele. E aí você já vai ver o resultado, tá bom? Voltemos! Como vocês podem ver, ele tá soninho, mas não é isso que importa. O que importa é que a gente veio mostrar o resultado do cabelo, né, filho? Resultado do corte de cabelo, 360 do corte do Lui. Olha essa nuquinha! Ai, gente, eu fiquei muito... Resultado. Essa técnica de ir puxando, dando um dedinho de. Eu dei dois dedinhos na verdade, né? O meu e deixava sobrar mais um. Dando um dedinho de distância da cabeça e cortando tudo. Primeiro eu fiz assim, né? Depois eu fiz assim. Segurando assim e cortando em cima. Foi maravilhosa. Tias, agora eu não me agonio mais com o meu cabelo na minha testa. Eu durmo tranquilinho. E eu tô com o Soninho, é isso que eu vou fazer agora. Aí, se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse aqui e desse aqui também de maternidade, tá bom? Um beijo. Tchau! Ah. Que soninho. Vamos mimi, vamos mimi.